Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Hans e vou trazer pra vocês aqui a demo do Street Fighter V no Playstation 4 Então não esquece aí, deixa o seu like, compartilha com os amigos, se inscreve no canal Lembrando que esse jogo vai sair em julho, acho que é dia 2 de julho E aí, vai comprar Street Fighter? Ou não? Vamos ver Street Fighter 6. tem em português? Tem em português Brasil, assim que é bom Será que esse jogo vai ser dublado? Concordo eu acho que não vai ser dublado, não. Street Fighter, Street Fighter 6 Vamos lá. Esse jogo tá pra ser, assim, um dos melhores. A única coisa que eu não gostei foi que eles eu acho que não fizeram o um modo história. Eles vão fazer o um modo de criação de personagem. Isso pra mim não. Não bate. Ó. Esse aqui é pra comprar Fighting. Fight Run. Vamos ver. Fica aparecendo ali embaixo, no cantinho. Vamos lá. Ah, isso aqui é tipo um treinamento, né? Os gráficos estão bonitos, tá? Aqui é tipo um treinamento. Vou sair, não vou pra treinar, não. Tô aqui pra treinar, não. Ó. Oh. Tá funcionando online? Não. One, war, one on one. Vamos versus. E é isso aí. Quantos personagens a gente tem? Ela tem um lugar de treinamento. E esse mapa. Ah, só tem dois! Só tem dois personagens, né? O Yu tá bem velho, né, cara? Poxa, só tem dois personagens, cara! Caraca, esse cara tá com os braços bem estranhos Irada a entrada, tá? Caraca, mostra as, as características, velho! Que legal! Peso, tamanho... Virado, velho. Gostei. Hein? Muito bonita essas encaradas. Ah, você pode mexer, First né? First Begin. Podia dublar, né? Igual Mortal Kombat. Yeah. Shoryuken. Yeah. Virado. Virado. Ah ó, Adoguim para trás, Oriu sem pai, agarrão, como é que é o agarrão? Que isso? Nossa, muito fácil soltar o Tatu Senpai, sem pai ó. Que isso? Tá muito fácil soltar os poderes? Eu apertei Triângulo e bola, velho. Ele soltou o Shenkyu Hadouken. Ó. Caraca, tá muito fácil dar Hadouken, velho. Não precisa... Mano. Tá muito fácil soltar os poderes. Eu não sei se mudou ou se vai ser isso mesmo. Vai se apertar Triângulo e bola, ó. Triângulo e bola, ó. Ó, oh, triângulo e bola, Raduque. Triângulo e bola, Raduque. Olha, olha a velocidade. Caraca, tá muito fácil, velho. Eu morri porque eu tipo assim, porque eu quis praticamente, porque eu tô testando os golpes. Cara, muito, ó, oh, Radu. Tava carregado, tinha que o Raduque. Dá pra dar o Hadug normal, tá vendo? Meu alu quadrado. Mas se você apertar triângulo e bola, ó, Hadug também. Não quero saber o agarrão. Eu acho que é esse. É, lá, ó. É. X e quadrado o agarrão. Ai. Shanky, o ok Cara, tá muito fácil da Radug, velho. Tatsumaki Senpai! Caraca, velho, tá muito fácil, tá, pessoal. A galera aí que não tinha as mães de Radug, não tinha mães de poder, vai, vai ficar assim. Vai ficar mais feliz, né? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui nos outros modos que tem. Esse é o Versus. Vou voltar para a lista de modos. Seleção de modos. Arcade. História tá fechada. Praticar. Tutorial. Eu posso voltar? Posso. Voltei. É isso aqui é o que? Vamos ver o que, que é isso. Ah, isso aqui eu acho que é pra assistir. Que isso, doideira! Caralho, fliperama, mano! Que isso! ao Street Fighter! é isso passando Caraca, muito journey. estranho! Way, que isso? é is a batalha um Há a ah, a gente vai poder assistir algumas partidas. Hang with passar o tempo com os amigos. Or enjoy the ou curtir uma festa. Não, eu quero jogar Street Fighter. Eu não quero curtir uma festa. o melhor lugar. O que eles estão fazendo, meu Deus? O que eles estão fazendo? Ah, é para comprar, né? Não vou comprar, mas não achei interessante isso. Não era isso que eu queria. Isso aqui é World 2. Tá fechado o World 2? World 2 deve ser o, o modo online. So I've been thinking about strength, man. Strength. But <risos> que isso, é o Blanca ali? Vamos lá, Can you believe it? Zangief Driving The time's coming. rockets to Mars. Chuli, Ken, Honda, Ryu. Tô ligado, cara. Mas sabe... Sem dúvida. Nas ruas? Não sei o que que é isso, não consigo... Dizer sobre. Será que eu vou criar meu personagem? Mais vai é te chamar a atenção. Eles ficam inventando cada coisa. bicho. Ah, os personagens secundários ali. E o manicro, Kids, take a breather. <risos> Até que ele tem um pouco de carisma. Bem-vindo! é Eu sou o Luke, o coach o básico, Vamos ver o que você consegue fazer. É isso aí, vou criar meu personagem. Posso escolher o um tipo de corpo, um minuto, homem ou mulher. mulher? Humano! <risos> tá de sacanagem? é Que isso, endemoniado? Japonês. Que isso? Cabeça pequena. Android? Will Smith? Quase. Gente, não tem um parecido com nós, não? Não parece nada comigo, mas tudo bem. Se você consegue se fazer também nesses jogos aqui, você é bem... Caraca, alto e magrelo, baixo e fraco, muito alto. Eu vou no 2 aqui, ó, parece ser o melhor. Ah, ele vai me dando aqui, ó, opções. Vê que doideira, cara! Muito estilo, tá? voltar para esse avatar aqui. Hum, só pra gente ter uma noção de tamanho, né? Caraca, vai ficar muito estranho. Umas pernas maiores, isso aí. Cara, dá pra fazer o boneco cabiçudão, mano. Ah, mano, isso é sacanagem também. Tá Eles fazem de sacanagem. mais inchado, mas a cintura tá muito alta ó, oh, tem glúteo um pouco de inchaço aqui na batata da perna tá demais nossa, dá pra fazer muita muita coisa louca aqui aqui não muda nada Que é a cor, isso aí não tão branco, não tão preto, sem cabelo no peito, né? rosto, sometimes ster face long, Quero ser para testa. Cabelo. Aí eu sou Emo. Aí eu sou o Sasuke. Olho de peixe morto. Vai botar Sharingan, mano. bastante coisinha, tá? Coisa de baitola esse negócio de cílios aqui, hein? Sobrancelha. Sobrancelha tinha que ficar um pouco mais alta. Eu só tem que separar elas. Mas ele tá muito estranho. Nossa, muito estranho mesmo, velho. Tem condições, não? Tem que ser assim, normal. Separa um pouco. Acho que é assim mesmo, não tem muito o que fazer não. Já nariz tem bastante, ó. Esse aqui é meu tipo de nariz. Um um pouco maior. É isso aí. Você consegue ficar horas e horas aqui criando um personagem, tá? Eu não vou ficar horas e horas não. Porque senão vocês não vão assistir. Esse aí é o Hanza. Foi legalzinho. Vamos ver se a gente consegue lutar com ele. Ou se a gente vai pra algum lugar ou coisa do tipo. Ah, legal, olha lá. É, mas bem estranho no CGI. Legal. Poderia ser pior. Os caras fazendo muito boneco estranho, né? Vamos pra luta? Oh, legal. Vamos ver, será que vai ter lutinha? Ah, legal. É, o Breco não ficou tão estranho, não. Ó. Oh. Tito. fazendo tutorial não, tá, pessoal? Tito. Tito. Tito. Tito. Tá vendo? Bem simples, velho. Ele só quer que eu bolo por cima dele Agora três É bem, bem simples de tutorial, galera Mas é isso Esse aqui é o Street Fighter Infelizmente pra jogar só tem dois personagens Então não esquece de deixe seu like compartilha com os amigos, se inscreve no canal E vou postar o vídeo agora pra vocês Valeu